Oi, aqui é o Daniel e nesse vídeo eu quero falar sobre uma pessoa que entrou em contato comigo Através do meu Facebook, meu número de celular está lá E essa pessoa ela acompanha aqui o canal E mandou uma mensagem, um inbox, né? agradecendo pelos vídeos Pedindo alguns conselhos, algumas dicas e esse vídeo eu estou gravando especialmente para essa pessoa Mas é uma mensagem muito bacana e talvez possa servir para você Ou para outras pessoas que você conheça também E essa pessoa me contou o seguinte caso é Daniel, muitas das vezes eu me sinto muito triste Porque é, o meu pai era muito carrasco com, comigo, com os meus irmãos né? Ele, enfim, chamava a gente de burro. E de várias outras palavras. E isso até causou dificuldade no meu aprendizado, de relacionamento, enfim, outros tipos de, de dificuldades que eu carrego na vida até hoje. E todas as vezes que eu estou fazendo alguma coisa, é como se a voz do meu pai, ela viesse dentro de mim e trouxesse todas aquelas palavras negativas, todas aquelas palavras limitantes, tudo aquilo com que faz com que eu, eu pareça estar aprisionada aquela voz. O que, que eu posso fazer para simplesmente conseguir contornar tudo isso? O que, que eu posso fazer para me libertar dessa sensação de, de limitação causada todas as vezes que eu lembro é, da voz do meu pai. Então, essa foi a mensagem. É, bom, com relação a técnicas, dicas e orientações. Né? A primeira orientação realmente que eu, que eu posso dar é que você procure é, um psicólogo, um hipnoterapeuta, em terapia, para que você possa desenvolver essa questão, porque é uma questão muito profunda e que muito provavelmente já está com você por muitos anos. Né? Mas, é, através desse vídeo, eu posso deixar para você duas técnicas que vão te ajudar se você executá-las. É, a primeira técnica é você escrever uma carta é, já que você muito provavelmente não consegue ter um tipo de conversa com seu pai onde você possa falar tudo que você gostaria de falar. Então escreve uma carta é, dizendo tudo que você gostaria de dizer para ele, todos os momentos que, que você é, se sentiu machucada, todos os momentos que as palavras dele realmente não contribuíram para sua vida. Escreve tudo realmente, no final diga que você perdoa o seu pai por causa disso, e você pode simplesmente é, dar a oportunidade dele ser um pai melhor. Embora essa técnica ela atue em um campo virtual, ela é muito poderosa, porque gera catarse, né? ela ressignifica as lembranças, algumas lembranças que, que muito provavelmente você tenha que ainda são muito dolorosas. Então, quanto mais detalhista você for na sua carta, falando dos momentos que você se sentiu triste, e que você, enfim, o perdoa, e que você realmente é, vai aprender a partir daquele momento, a seguir livremente na vida, você pode realmente é, é, gerar essa ressignificação e diminuir um pouco é, desse sofrimento inicial. A segunda técnica é uma técnica é, tirada da hipnoterapia, no qual você pode fechar os seus olhos e se imaginar no encontro com seu pai, e se imaginar é, conversando com ele de, um de uma forma que ele simplesmente te ouça, né? tudo aquilo que você gostaria de dizer. Né? Eu sei que em alguns casos é um pouco difícil imaginar isso, porque é, muitas das vezes a gente já tem uma imagem do pai, uma imagem da mãe já ali é, é, cristalizada, e a gente já sabe como essas pessoas reagiriam a essa conversa mas você pode imaginar é, um, um ambiente onde essa pessoa simplesmente iria te ouvir e você falar tudo o que precisa ser falado. Uma outra técnica também é você pensar, você fechar os seus olhos e como se você usasse a sua mente para reviver momentos da sua infância e você mudar tudo isso, né? você criar uma nova infância, criar um novo desfecho para as histórias que hoje te trazem sofrimento. Lembrando que, é mesmo com essas técnicas, o ideal é que você tenha um acompanhamento psicológico realmente por mais tempo, até que tudo isso seja resolvido. E por que isso acontece? Porque dentro da psique humana, dentro da nossa mente, nós temos a seguinte estrutura, né? uma, uma, uma estrutura é, sistêmica relacionada a pai e a mãe. Então, por isso que até existe a, uma, uma abordagem, uma metodologia chamada terapia sistêmica familiar, né? que mostra que realmente a, import, a importância da família no desenvolvimento do indivíduo. Então, todas as vezes que a gente tem uma relação conturbada com o pai ou com a mãe, é muito provável que o indivíduo ele sofra esse impacto se ele não souber lidar com a sua psique, se ele não souber proteger a mente para outras coisas que vão acontecer na vida. Então, isso que você está falando, né, essa voz do pai, essa voz limitante do pai, é, uma, é a voz realmente limitante que a sua psique trouxe do seu pai, porque ele é assim. Mas existe a possibilidade de você mudar tudo isso. Então é necessário que você é, simplesmente abra a mão dessa voz limitante do seu pai que exista e que você acrescente uma nova voz, uma nova voz interior, uma nova voz fortalecedora. De qualquer figura para você que possa ser, é uma figura de, de, realmente de força, de sabedoria, uma figura que realmente vai é, fazer com que você é, simplesmente mude tudo isso. Então, essa nova voz interior ela pode ser, sei lá, de algum amigo, de algum tio, de algum parente, de alguém que você não conheça, mas que você escute bastante essa pessoa, que você admire, que tudo que essa pessoa te fala realmente te ajuda. Então, a grande questão nesse vídeo é você realmente é, usar essas técnicas e realmente procurar uma ajuda psicológica e procurar realmente substituir essa voz limitante por uma voz fortalecedora. Isso é possível, mas isso só é realmente possível com muito treino. Então, preste atenção agora, todas as vezes que essa voz limitante estiver na sua mente, anota o que ela está dizendo e, do lado, escreve o que uma voz fortalecedora provavelmente diria para você. E aí, nesse caso, você simplesmente passa a deixar de acreditar nessa voz do seu pai limitante e passa a acreditar nessa nova voz fortalecedora até que essa nova voz esteja sempre com você. Então, essa voz normalmente são pensamentos. Se você, todas as vezes que você vivenciar alguma coisa, se lembrar do, do pensamento da voz limitante do seu pai, é muito provável que você realmente sofra, que você fique desanimada, que você, enfim, passe por momentos muito ruins. Mas, se todas as vezes que você vivenciar alguma coisa e você lembrar dessa voz positiva, é muito provável que você tenha força para ir adiante. E essa voz, realmente, ela pode ser qualquer voz que te traga muita força. Então, pensa em alguém especial para você. Pensa em alguém que te motiva, que te anima, que te coloca para cima e queira que essa voz te acompanhe em todos os lugares, que assim que você estiver vencendo uma determinada situação, você vai sentir força, energia, coragem, felicidade para superar qualquer coisa que possa acontecer na sua vida. E lembre-se, esse momento é um momento temporário. Até por ser psicólogo, eu sei que para todas as situações existe uma solução. Então, se você está vivendo isso agora, é porque realmente é algo temporário, mas se você é, procurar realmente fazer as coisas que eu falei nesse vídeo, tenho certeza que você vai passar por esse momento temporário e vai vivenciar uma vida muito melhor. Então, se você gostou dessa mensagem, clica aqui em curtir, comenta também, compartilha. É muito importante a sua interação. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado devido a essa interação, então é muito bacana. Saiba que qualquer coisa que você falar para mim aí desse lado, eu, desse lado aqui, eu vou ouvir, eu vou gravar, eu vou pensar, eu vou procurar, eu vou pesquisar. Então, tenha certeza que nós estamos muito próximos. A ideia realmente é criar um relacionamento e uma rede de pessoas que se ajudem, uma rede de pessoas que realmente queiram ter uma vida com mais qualidade de vida. Então, se você também não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva e faça e ajude é, essa rede a aumentar ainda mais. E se você conhece pessoas que vivam esse mesmo problema, compartilha com elas que eu tenho certeza que vai ajudar bastante e a nossa rede vai ser cada vez melhor, mais forte e realmente mais feliz. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!